É, meus amigos, depois dessa madrugada conturbada que nós tivemos aí com o anúncio de Street Fighter VI, muitos comentários começaram a rolar na internet afora, inclusive relacionado aqui à engine gráfica que foi adotada adotada nesse jogo, que será adotada na verdade, o pessoal meio que preocupado, vamos dizer assim, se isso pode afetar de certa forma o jogo para descaracterizá-lo. E é isso que nós vamos falar aqui hoje neste vídeo e eu não estou sozinho, pois eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje a Lanius da Engine que ninguém sabe qual é. Exatamente, rapaz. Nós estamos aqui juntos, eu e a Lanius, para conversar se... Esse realismo do Street Fighter VI que eles estão empregando agora no jogo será um problema pro game de fato, entendeu? Então já deixa seu likezinho, inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanis, o que tá rolando? Depois que eles apresentaram pra gente esse teaser foda de Street Fighter 6, VI, vocês viram lá no nosso vídeo de react, a gente achou muito da hora o que foi apresentado aqui, né? Algumas pessoas começaram a comentar, principalmente, acerca desse realismo que eles estão empregando agora com essa nova engine, fugindo um pouco daquele estilo artístico, cartunesco, desenhado que a gente está sempre acostumado aí, desde os clássicos até no Street Fighter, sim. E aí a parada que foi levantada é: será que eles estarem trazendo o jogo para uma pegada mais real mesmo assim, não vai acabar desconstruindo o que a gente conhece de Street Fighter, deixando o gameplay assim, bem diferente também e tal. O que, que você acha a respeito disso aí, Alanios? Primeiro, a gente precisa entender o que, que tem de importante no gráfico de um jogo de luta para o gameplay. Quando a gente vai né, jogar ali um jogo de luta e tudo mais, Algumas coisas são extremamente importantes, que é o quanto você consegue identificar mão e pé do personagem e a taxa de quadros, porque todo o lance de frame data que a gente costuma falar e tal, desde sempre, né, lá no Street Fighter 2, já influenciava e continua influenciando até hoje, né? Os combos são possíveis por conta disso. É, se vocês quiserem dar uma olhada, tem Alguns vídeos aqui no canal, vídeos mais antigos, que a gente comenta meio por cima, né, a, como é que funciona isso daí. Mas a ideia é que, tirando isso, a questão de visual mais realista, menos realista e tal, não tem nenhuma influência de gameplay. É realmente a questão de proporção dos personagens, porque a gente precisa ter pé e mão como referência e, depois disso, frame... Né? Uh, que o jogo precisa rodar 60 frames por segundo E tem um detalhe interessante Inclusive o trailer tá até rolando aí agora pra galera ver novamente né? Que a gente tava prestando atenção quando nós assistimos a primeira vez Assistimos de novo de novo de novo Porque o negócio é muito da hora Mas se a gente prestar bem atenção na movimentação dos dois personagens Principalmente do look que é o que se movimenta mais né? no, nesse teaser a gente pode perceber que a animação do movimento dele não tá uma parada plástica mais voltada para que um ser humano faz assim normalmente, como ele anda, como ele se movimenta e tal. A animação de movimento, ela tá sim muito similar ao que a gente vê no Street Fighter, entendeu? No 4, no 5 e tudo mais, até mesmo a pose de luta do Ryu que ele vai fazer ali no final das contas, ó, se vocês prestarem bem atenção, a movimentação do Luke ela tá bem mais fluida né, no caso, porque ele se mexe mais, Olha lá, pose de luta e tal, movimentação do corpo do personagem Agora o Ryu é uma parada um pouco mais dura quando ele faz a pose de luta dele Mas você percebe que é uma parada ainda que tá voltada pro que a gente vê no Street Fighter como um todo, entendeu? Não, eles não mudaram assim, é basicamente a questão de a pele, o rosto, cabelo, a faixa, as roupas e tal Realmente tá com uma texturização mais realista do que cartunesca. Eu acho que é mais essa pegada mesmo e essa questão dos movimentos dos personagens, creio eu, tá? Isso aqui é uma opinião, é um achismo. A gente só vai saber de fato quando vier um trailer de gameplay pra gente poder entender melhor como é que tá funcionando as mecânicas do jogo. Mas eu acho que eles vão manter sim isso e não vão desconstruir ou descaracterizar o Street Fighter como a gente conhece, né, Alanis? É, em termos de animação e gameplay, eu acredito que vai continuar a mesma coisa. Só que tem um detalhe que eu queria comentar, que é o seguinte, Caio, se você puder, colocar no frame aonde aparece o rosto do Ryu de frente. Tá, porque aqui, ali ó. tem uma coisa muito inter... um detalhe super importante pra gente levar em consideração. Dá pra notar ali que a sobrancelha dele tá por cima da faixa. Tá arqueada, sim, aqui em cima. Essa, essa é o desenho de sobrancelha padrão do Ryu. É, o formato do rosto dele também, bem quadradão ali e tal. Então você percebe o quê? Que o... se você pegar esse personagem e fazer os traços ali, fazer um line art em cima dele, você vai ter o mesmo Ryu que você vê no anime do Street Fighter 2, naquele Street Fighter 2 Animated Movie, o que significa que eles estão mantendo o mesmo padrão de estilo dos de, personagens. Os personagens eles continuam estilizados em cima do que Street Fighter tem como proposta. É, o que eles estão utilizando como técnica para textura do personagem é outros 500, mas a questão de design e estilização continua igual. até tava comentando com o Caio, né? Acompanhando aí em um canal ali do Max Dude, né? Ele fez uma comparação que eu achei bem interessante eu vou trazer aqui pra vocês. Ele falou assim que nessa posição de realismo a gente tem duas frentes. Uma é a frente do Mortal Kombat e a outra é a frente do Tekken. Então um vai pra um realismo onde você tem personagens é, que são digitalizados ali, e tal são pessoas reais, né, atores e tal, tipo Sylvester Stallone, por exemplo, né, ali no Rambo, né, os modelos que fizeram ali, o Scorpion Sub-Zero e tal, você tem esses caras ali, que são pessoas reais, mas no Tekken você tem um padrão de texturização que tenta assimilar o mundo real, mas ele claramente expõe que o objetivo dele é ser fantasioso, é ir pro lado do anime, então você tem os personagens completamente, como uma repressão completamente fora da realidade. O Street Fighter, nesse sentido, ele tá no meio do caminho entre os dois, então ele tá com uma texturização né, fotorrealista em cima daquilo que é a proposta do Mortal Kombat, mais uma estilização mais de anime em cima da própria proposta do Street Fighter. Então, tem gente que não gosta muito que eu faça essas comparações, a gente não pode né, falar de alguma coisa sem ter uma referência para estabelecer um parâmetro, né? É Por isso que a gente traz outros jogos, inclusive, aqui para comentar. É, inclusive, a gente até viu algumas pessoas nos comentários desses últimos vídeos falando, pô, mas... A Fighter não pode ficar virando Mortal Kombat, mas é que tá, ele não tá se tornando Mortal Kombat. Isso é um passo natural na evolução dos jogos, principalmente da Capcom, que tá com uma engine tão forte agora como a R.E. Engine, entendeu? Que eles usaram em Devil May Cry, usaram em Resident Evil e tudo mais. E eles já disseram isso há muito tempo atrás que a R.E. Engine seria a porta de entrada pra eles da nova geração, que seria uma engine aí que... Começou ali atrás, mas que eles iriam melhorando ela ao longo do tempo para ela ficar mais poderosa e conseguir entregar pra gente gráficos ainda mais fotorrealistas, entendeu? Mas de uma forma que eles não percam as características dos seus jogos. A gente pode pegar e ver aí o Resident Evil 2, por exemplo. Caramba, foi um salto, porque é um remake, né? Da parada O Street Fighter 6 é um jogo novo É bem diferente a, a pegada do negócio aí Mas o que eles fizeram com Resident Evil O que eles fizeram, por exemplo, com Devil May Cry O Devil May Cry mesmo ele é um bom exemplo Porque muitas das mecânicas conhecidas Do 4, do 3 e tudo Estão ali, cara, entendeu? Da forma como a gente conhece Só que o jogo ele é fotorrealista Ele tá muito mais bonito As expressões faciais são melhores Os cenários são mais bonitos E eu acredito que a mesma coisa eles vão fazer Com Street Fighter 6 também, né, Alanis? Que é trazer aí esses grafos fotorrealistas, como a gente tá vendo aqui, nesse trailer. Só que o gameplay, ele ainda vai ser bem familiar, entendeu? Então eu não acho que o realismo que eles estão trazendo com a R&D pro jogo será um problema, eu não acho que será. Eles também tiraram, na verdade, depois de Street Fighter 3, eles já mudaram completamente a direção que eles queriam. No Street Fighter 4, eles adotaram uma parada mais cartonesca, com expressões exageradas. No Street Fighter 5, eles já deram um, um outro tom, e já foram mais para um realismo e menos cartoon no Street Fighter 5, com o lançamento do Devil May Cry eles já falaram para gente mais ou menos para onde que eles estavam querendo ir com os jogos deles, porque Devil May Cry ele é praticamente ele meio que compartilha passado com o Street Fighter nesse sentido de ter uma referência mais anime, você pega ali o Devil May Cry 2 e 3 e tal, Meu, você conseguia transportar para o 2D fazer um né, uma versão animada e não perder nada de caracterização dos personagens ali. Com os 5, eles mudaram já completamente uh, a direção. E, era, e eles eram assim, um sinal pra gente de que é o que eles iam começar a fazer com os outros jogos. No Street Fighter 6, eram dois sentidos. Ou ir pro lado do Guilty Gear, ou ir pro lado do próprio Devil May Cry deles. Né? O Guilty Gear, que eu digo, é fazer uma parada igual ao Street Fighter zero. Né, tudo desenhadinho e tal, não sei o que, só que com o modelo 3D. E no padrão de self-shading, né, Dragon Ball Fighters, Guilty Gear, naturalmente eles acabaram adotando, seguindo mesmo o mesmo rumo, né, de proposta do Street Fighter V, só que dando um upgrade a ideia, né? Da, eles não voltaram porque era no, no passado do Street Fighter, e eu não vejo problema nisso, minha opinião particular, naturalmente vocês podem discordar isso, não tem nada de errado, não tem problema nenhum, mas eu acredito que se você não altera os elementos fundamentais de gameplay do jogo, Street Fighter, ele tem zoning footsies de uma forma muito equilibrada Street Fighter V trouxe mecânicas legais ali com V-Shift, né? V-Trigger V-Skill e tal. Então, se você conseguir manter esses elementos que caracterizam Street Fighter de gameplay tá tudo certo. E uma coisa interessante também, que eu até deixei parado aqui no trailer pra poder mostrar pra galera, que pra mim tá? Isso é uma opinião. Eles não perderam essa pegada meio que artística que o jogo tem de pinturas e tudo mais aparecendo é justamente nesse ponto do trailer aqui, ó quando o Luke carrega aí, ó. Quando o Luke traz, na verdade, a sua pose de luta. E aí vem essa, toda essa pintura em volta dele aqui. A mesma coisa acontece com o Ryu. E quando o Luke vai dar um ataque, ela ó, a mesma coisa acontece. Eu acredito. Isso aí agora, novamente, é uma opinião, é um achismo, pode não acontecer e tal. Mas eu acho. Que isso daqui, ó. Isso vai estar dentro do jogo. Olha, olha que normal isso. E aí, quando você vê o Luke atacando, ó, ele vai fazer um ataque e novamente essas cores, toda essa tintura e tal, aparece em volta do punho dele, do corpo dele e tal. Então, isso aqui eu acho que não é à toa. Isso aqui eu acho que vai estar dentro sim do gameplay. Então, assim, por mais que eles estejam trazendo fotorrealismo pro jogo, essa pegada artística vai estar ali dentro de alguma forma também. E levando em consideração né, que o diretor de Bayonetta 2 é um dos game designers de Street Fighter 6. Ele tem um currículo muito pesado ali em efeito visual. Então eu acredito que esse jogo não vai decepcionar nesse quesito. Né? Ele, ele vai trazer aí um conteúdo super divertido. Vai ser um show para gente aí. E eu espero que eles sigam isso que tá no trailer na hora que vai dar o especial. Dar os efeitos de cores Negócio louco e tal De acordo com o personagem, né? Seguindo o esquema de cores dele Eu acho que se eles fizerem isso Vai ficar muito louco Mas então é isso, minha gente Espero que vocês tenham curtido aí Esse nosso papo aqui Acerca de O realismo de Street Fighter 6 Será um problema pro jogo Então agora vocês têm a nossa opinião Acerca disso E queremos saber a sua Obviamente Comentem aqui embaixo agora O que vocês pensam acerca disso Vocês observaram também Esses pontos que a gente trouxe Com relação ao trailer aí A gente vai adorar ver a opinião de